Eu sou Cauê de Moraes Vestena, eu sou estudante de ciências geodésicas e engenheiro cartógrafo. Estou aqui venido desde Brasil, eu sou representante de um capítulo de Mappers que se chama Mapeadores Livres UFPR e eu também sou, em minha área de estúdio, estou estudando acessibilidade urbana na forma de delas de delas veredas e de, eh, seu nível da acessibilidade. Quando venia a eu estava pensando, pero o que há de haver lá acessibilidade com estas pessoas que estão a mapear uh, desastres ambientais grandes. Pero eu percebi que se vive sem acessibilidade a vida pode ser um desastre diário. Então se a me aprendi, eu aprendi muitíssimas coisas, é de experiências de diversas pessoas, de diversas comunidades e está sendo Increíble, está siendo genial. Gracias.